Olá! No meu livro, no capítulo 10, do sentimento poderoso chamado Perdão, que zera tudo. E por isso que Jesus dizia, quantas vezes devo perdoar, mestre? Sete? Não, 70 vezes sete. Dizendo que seria infinitamente. Existe uma técnica terapêutica voltada para a cura e solução de adversidades, porque sempre soube que o perdão zera tudo. Jesus veio aqui dois mil anos e falou... Então, para que continuar odiando, continuar com aquele sentimento negativo? Vamos perdoar, liberar essa carga emocional, liberar essas memórias para a gente poder prosperar, para a gente poder ter uma saúde plena. E o Ho'oponopono é uma técnica terapêutica havaiana, é um método ancestral havaiano que foi criado para solucionar isso. E eu não ativo só a mim, eu ativo todos os meus ancestrais também. Então... Eu vou fazer a oração original em português para você poder fazer. É uma oração simples, rápida e no máximo quatro minutos você vai fazer. Um abraço enorme! Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um Se eu, minha mãe, meu pai, minha família, meus parentes e meus antepassados ofendemos a sua família, seus parentes, seus antepassados em pensamento, em fatos ou em ações desde o início da nossa criação até o presente. Nós lhe pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueio e energias e vibrações negativas. Transmute-as, essas energias indesejadas, em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subinconsciente, de toda a carga emocional armazenada nele. Digo uma e outra vez as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas do mundo e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente, eu digo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Libero assim as minhas memórias e entrego ao universo, e novamente eu digo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Transformo todas essas memórias agora em pura luz. E agora você sente seu coração cheio de amor e você se sente perdoado e também consente o perdão a qualquer pessoa com quem você possa ter uma dívida ou qualquer ofensa do passado. Gratidão.